Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, o vídeo de hoje já foi gravado e eu estou fazendo a entrada desse vídeo agora e vou explicar tudo para vocês o que, que aconteceu. Eu e a Thaís foi para o evento do livro que a gente lançou lá em São Paulo e eu e ela tava com o projeto de ir gravar um vídeo lá na casa da EP. Certo Thaís? Isso mesmo. A Thaís está aqui é, segurando a câmera. O nosso projeto era ir lá na casa da Hebe, gravar um vídeo, fazer split Box, né, Thaís? Fazer Sim. uma investigação, uh -huh. certo? A gente queria ir na casa da Hebe e na casa do Ídolos, Na né, casa Thiago? do Ídolos. Então, a gente queria em duas casas. Aí que tá o negócio. Eu vou explicar pra vocês aí que a gente acabou confundindo as coisas, né, Thaís? Sim. Então, a gente foi lá pra casa da Hebe, pegamos o um endereço lá e conseguimos parar lá na frente. Chegamos lá, tinha um cadeado enorme lá no portão. Tudo fechado. Não tinha como entrar, né, Thaís? Isso. Aí, o que, que a gente fez? Eu peguei, coloquei a câmera na cabeça, pulei lá dentro e fui gravar. Eu entrando lá dentro, eu já vi que tinha umas madeiras novas, assim, lá na bem na entrada. Então, provavelmente, já estão mexendo ali com reforma, Thaís. Que não uhum. eu te falei. Estão mexendo com reforma. Tem uma madeiras novas ali. Sim. Eu entrei lá dentro, em silêncio. Pra, no caso escutar, vestir alguém quando eu fui entrando eu já vi uma extensão perto da sacada uma extensão de fio aí eu já imaginei que tinha gente ali mesmo mas fui entrando com cuidado, em silêncio cheguei ali na parte da sacada olhando para a piscina eu escutei barulho mas mesmo assim acabei descendo lá para a parte da piscina chegando lá na piscina lá, com muito cuidado eu escutei um barulho na parte de cima onde eu acredito que seja os quartos. O que, que eu fiz? Subi aquela parte e fui lá na, na, na parte dos quartos. O local lá tá todo bolorado, tá? E está com infiltração, cara, mó sinistro, macabro pra caramba, galera. aí o Thiago como ele, já, ele desconfiou que já tinha pessoas lá dentro, ele, você não falou nada, né, Thiago não, Então fui... o Thiago vai narrar. A parte que ele filmou com a câmera na cabeça, isso. pra vocês poderem entender. O importante é que você conseguiu entrar lá, né? Importante. Mas não recomenda, gente, não pessoal, recomendo. não façam isso. Ó, dando a resumida aqui, pessoal, tinha gente lá dentro, eu tive que sair correndo, porque tinha gente lá dentro, não sei se era pedreiro ou era a pessoa que tava cuidando. Eu acho que vai aparecer o barulho, né, Thiago? Aparece o um barulho lá, alguma coisa caindo, um barulho bem alto, aí a pessoa, acho que vem vindo pro meu lado e eu saio correndo. Pula o portão. Tinha um cadeado enorme lá. Aí, o que, que a gente fez? Lá, o local é muito grande. E eu achei que era só a casa da Hebe. A gente ia sair para procurar a casa do Idos. Só que tinha uma parte no meio da casa da Ebe E lá na esquina, né, Thaís? Sim. Que eu vou mostrar para vocês. Vou narrar tudo. E tinha uma parte de uma casa que tava novinha, reformada. Falei assim, então, provavelmente essa pessoa é, reformou para cuidar, né, Thaís? Que Sim. a gente pensou. Só que ali é três casas. Uma é a casa da Hebe foi a casa que eu entrei, aí tem a casa novinha ali, que é alguém que mora, algum morador, e a parte da esquina não é a casa da Ebe é a casa do ídolos que a gente não sabia, que é maior ainda Thaís, aquela casa. Na hora que o Tiago for colocar na edição aqui a casa amarela, que é a casa do ídolos, ele vai colocar escrito ali, casa do ídolos, porque a Isso. gente, ali na filmagem a gente achou que era da Ebe É, até mesmo na filmagem eu falo, olha aqui o tamanho da casa da Ebe pessoal, até ali eu tava achando que fazia tudo parte da casa da Hebe, aí a gente saiu de lá, que eu fui enquanto eu pulei lá dentro, a Thaís desceu, foi lá para o posto me esperar porque o local lá é cheio de câmera a sua lá é bem vigiada polícia para todo lado então ela tá aí saiu do jardim eu fiquei lá sozinho Aí a gente encontrei ela, o que, que a gente fez? A gente foi pesquisar a casa do ídos e a gente viu que a casa do ídos é aquela da esquina, né, Thaís? Sim, só que só na hora que, que eu... você pulou o muro pra fora, você tava indo no sentido aquele lá e você também escutou o barulho mexido, o portão mexido. Eu até subi em cima do muro, pessoal, e mostro um pouco pra vocês da casa do ídos É muito top. E eu tava continuando descendo, eu escutei barulho no portão e eu voltei subindo pra casa da Hebe e fui dar a volta no quartel para pra poder encontrar a Thaís. Então, vou mostrar pra vocês... O vídeo aí certinho. Espero que vocês gostem. Se inscreva no canal, deixa o like. Segue a gente no Instagram. E é isso aí, galera. Vou narrar tudo pra vocês. Espera por aqui, mano. Bom, pessoal. Essa é a entrada principal da casa ó Esse portão verde é a porta da casa Tem até um R ali E eu entrei por aqui ó Como vocês podem ver, essas madeiras Elas estão novas Por isso que eu achei que tinha pedreiro dentro da casa Aí eu entrei em silêncio Aquela parte ali é onde ficam os quartos E essa parte aqui Eu acho que é a, a sala da casa e essa aí é a famosa escada da Hebe lá, que vale muito dinheiro. Essa extensão aí, pessoal, eu, eu achei mesmo que já tinha gente ali quando eu vi essa extensão. Então, entrei com cautela para ver se vi alguém. Aí, aí saí nessa parte da sacada aí, ó. E já vi, avistei a piscina. Olha que imagem, galera. Está muito abandonado, mas é muito top. Sensacional. Essa é a lareira, essa parte é a lareira da casa E eu decidi descer até a parte da, da piscina E eu já tinha escutado barulho nessa essa hora que eu tava descendo, pessoal Eu não sabia se era na parte de baixo ou lá na parte dos quartos Então eu fico meio atento aí, Ó, vocês podem ver que eu dou uma parada, fico olhando Mas mesmo assim continuo Olha que sensacional, galera. Queria ter tempo, ter mais tempo para poder explorar certinho essa casa, cara. Tem muitos detalhes, muito top. Nessa parte eu escutei barulho lá no quarto, aí eu dec decidi subir. Você pode ver que eu dou até uma parada ali, fico olhando um pouco para ver se não vejo ninguém. Ó, fico meio escondido olhando, não vi ninguém e vou. O barulho tava vindo lá dos quartos mesmo Cara, foi muito emocionante entrar dentro dessa casa, cara Foi muito emocionante Foi uma das casas que eu mais me emocionei entrando dentro, cara Isso é louco Agora essa parte começa a ficar macabra pra caramba, galera Olha essas imagens E eu não levei lanterna, pessoal como eu escutei o barulho, eu fui olhar pra ver se era alguém mesmo. Olha que sinistro, cara. Isso é louco. Olha o tanto de porta, de quarto. Sozinho nessa casa. Muito sinistro de dia, galera. Imagina a noite. Repare meio que vai fazer um barulho bem alto de madeira caindo. Vocês viram? Aí eu saio correndo... Eu não cheguei a ver se era pedreiro, quem que era, que tava ali dentro Mas como tinha um cadeado ali na porta, no portão, Eu decidi sair pra não ter problema, né? Porque ali é muito cheio de câmera a rua Galera, Essa parte aí, pessoal, é a casa nova que eu falo pra vocês Então aquela é a casa da Hebe, essa pessoal, é outra seguinte, casa Tem gente lá dentro eu acho que é o pessoal que tá cuidando, ó Essa parte que tá Tá reformada Então acho que a é gente que tá cuidando lá E neste momento aí Eu acho que tudo fazia parte da casa da Ebe. Então Eu achei que tinham reformado essa parte E tinha alguém morando cuidando ali da casa Eu achei que tudo era parte da casa da Ebe. Mas passando essa casa aí Que é, tá nova Começa a casa do Ídolos Que eu vou mostrar pra vocês agora Tentei mostrar um um pouquinho para vocês, entrei com medo lá, porque querendo ou não invadir, né? Não foi para mexer em nada, vocês viram? Não conversei lá dentro, por no caso não tem ninguém. Essa parte aí onde começa esse muro amarelo, essa parte já faz parte da casa do ídolos. Que essa casa é mais enorme ainda, galera. É enorme. Mas lá dentro tem gente, pessoal. Queria mostrar melhor pra vocês, galera. Vou tentar mostrar aqui, ó. Pessoal, olha aí. Até esse momento eu tô achando que é a casa da Hebe, tudo isso aí. Olha ali, que sensacional. Enorme. Caraca. Que... Pessoal, desculpa aí mostrar meio rápido pra vocês Aqui o local é perigoso Polícia. E. Caraca, mano Entrei dentro da casa da Hebe Camargo, mano Cê é louco Cadê a Thaís agora? Consegui entrar dentro da casa da Hebe Camargo Ó, neste momento Eu escutei barulho abrindo o portão Que é a casa do Idos Então eu tava achando que era a mesma pessoa que tava na casa da Hebe E eu resolvi retornar Voltei para a parte de cima Voltando lá para casa da Hebe Tinha gente abrindo o portão E neste momento estava passando carros Que era a segurança do jardim Vou ligar para Thaís vão ver que parou um carro ali Um rapaz e eles desceram em três Dois entrou pra dentro de uma casa E um ficou por lá de fora no carro E ele até ficou me olhando Eu consegui filmar um pouquinho ele pra vocês Tive que dar uma disfarçada ah lá, Aquela é a casa da Hebe, pessoal Essa é a frente da casa da Hebe Se vocês separar ela não é tão grande A entrada da casa Essa parte eu tava é, Disfarçando Porque o, o rapaz já estava Me olhando Olha lá pessoal O carro lá O rapaz tá ali ó. Tentei filmar um pouco para vocês Meio disfarçado Olha lá Dois entrou e ficou aquele ali, ó. Bom família. Pelo menos consegui entrar lá dentro. Pelo menos eu vi a piscina da Evo Camargo. Eu vi a casa da Evo Camargo. Não consegui entrar mostrar detalhes porque não tinha jeito. E, cara, a Thaís tá ali no posto, acabei de ligar pra ela, ela tá no posto pegando água pra gente Uf, Tinha gente lá dentro, cara de Certeza que é a pessoa que tá, tá tá reformando ali, não sei, cuidando da casa Porque parece que estão reformando, tinha até umas madeiras ali na frente ali Então eu não sei se vão reformar A casa tá com placa de ventes E tem uma parte ali que tá reformada Então, provavelmente... É a pessoa que tá cuidando ali que tá... Deve, tá... Deve ter alguém morando ali em alguma, alguma parte ali Cara do céu, tá muito sinistro Que local, mano. muito sinistro Que da hora Eu não tentei falar com a pessoa Com a pessoa que tava lá Que fez o barulho, pelo seguinte que Eu tava invadindo Tava com o um portão fechado Então, o local lá é abandonado tá Abandonado sim, né Mas tem gente que cuida mas eu não tentei falar com ele, porque ele falou que você tá fazendo aqui, não dei permissão tal. Então, ver, o cara ficar bravo, chamava a polícia. Então, pelo menos consegui entrar um pouquinho na cara, tô feliz com ah, porra, mano. Você é louco. É isso aí, galera. Nós fazemos isso aí pra vocês. Tamo junto, hein. Pessoal, peço desculpa aí por não conseguir filmar um vídeo completo pra vocês, mostrando detalhes. Mas como, no caso, eu acabei invadindo a casa, né não aconselho ninguém fazer isso aí eu só fiz mesmo para poder mostrar isso para vocês e cara para mim foi um sonho realizado entrar dentro da casa da Hebe. fiquei muito emocionado uma casa muito top cara eu acho que muitos de vocês teria vontade de estar tá, entrar dentro dessa casa cara é sensacional e mostrei o máximo que eu consegui para vocês não consegui falar muito lá dentro, mostrando detalhes. Mas espero que vocês tenham gostado. Quem sabe uma próxima vez aí eu consigo uma permissão para poder entrar dentro da casa da Hebe e entrar dentro da casa do ídolos. Na verdade, eu fiquei com mais vontade de entrar na casa do ídolos ali, pessoal, porque é muito grande aquela casa sensacional. Mas valeu a pena ter entrado ali dentro. Ali. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe esse vídeo aí para o canal crescer. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou e fui!